Caraca, cara, já começou Ano Novo e já tem uma galera pensando no Enem 2020. Mas aí, olha, o que eu tenho que estudar? Como é que eu vou me organizar? Como é que eu vou me planejar? Caraca, é muita coisa! Calma, calma. Meu nome é Renato Pelisário, eu sou professor do Descomplica, professor de História, e eu estou aqui justamente para te dar todas as dicas que você precisa para fazer a sua melhor preparação para o Enem 2020. Vem comigo! Olá, pessoal! Então, como eu estava falando, sim, o Réveillon já aconteceu, o ano já começou. Não vem com esse papo que o ano só vai começar depois do Carnaval, que isso não existe não, hein? Para quem vai fazer vestibular, o ano já começou e vocês precisam se organizar bastante, ok? Vocês têm que saber aí como vão se planejar, o que, é que vocês vão estudar, qual é a melhor forma de se preparar para os vestibulares desse ano, beleza? E aqui, hoje, nosso Plantão Descomplica vai ser justamente para te dar todas essas dicas, para vocês começarem com o pé direito, para vocês começarem aí tranquilos esse ano que é longo, é difícil, ok? Ninguém vai mentir para vocês, não. Ah, vestibular é fácil, não, não é. Vestibular é uma coisa que requer um empenho muito grande, uma dedicação muito grande, um planejamento muito rigoroso e vocês têm que estar muito, muito, muito empenhados, beleza? Falando nisso, aqui no nosso, nosso canal, no nosso portal, nós temos inúmeros vídeos que vão trabalhar justamente essas questões com vocês. Essas dicas que eu vou dar aqui hoje, então, nós aprofundamos em vários vídeos, então o que você tem que fazer agora para ficar a par de tudo e não perder nada? Se inscreve aqui no nosso canal e já bota nos comentários o que você gostaria de saber um pouquinho mais, qual a sua grande dúvida sobre essa longa preparação de 2020, vai lá! Dica número 1, um, o que você precisa organizar? Galera, vamos lá, então como a gente falou, o ano de 2020 vai ser um ano cheio para vocês, claro! Vocês têm um grande objetivo que é se preparar para o Enem e conquistar uma grande vaga na universidade, não é verdade? Lá no final do processo. Então, olha só, é hora de você parar, respirar fundo e analisar tudo o que você vai precisar. Primeiro, olha na sua vida, nos seus horários, né? o que, é que você vai fazer? Como assim? Não entende? Como assim que eu vou fazer? É. Quais são as atividades que você tem diárias na sua vida, né, que você não pode abrir mão, perfeito? você tem, Ou se você trabalha, ou se você ainda está no colégio, está fazendo a terceira série do médio, né, ou se você cuida de alguém da sua família, estou dando aqui vários exemplos possíveis, perfeito? Isso são coisas que você não pode abrir mão. Você já sabe que são horários que você tem presos ali, que você não pode contar com esses horários para estudar. Tem uma outra questão que é, poxa, você vai praticar uma atividade física regular? A gente super recomenda, isso faz super bem. Lembra daquilo, né? Sua mente não está desgrudada do seu corpo. Então se você quer ter uma mente sadia no final do ano para as provas, tem que manter um corpo sadio também, perfeito? Então pense nisso, vai praticar uma atividade física? Qual? Que dias da semana? Qual o horário? E tem também uma parte acadêmica que é muito importante que vocês mapeiem. Como assim? Bom, quais são as disciplinas que eu tenho mais dificuldade? Acho que eu tenho mais facilidade, né? Porque agora é tempo da gente ficar bom em tudo. Né? Não tem essa ah, focar naquilo que eu sou melhor. Não, agora não. Agora você vai focar naquilo que você tem mais dificuldade para que a gente possa equilibrar essas áreas do conhecimento com o objetivo de que você cheio fera em todas elas no final do ano tanto nas quatro horas de conhecimento como na redação. Uma vez que vocês já mapearam toda a vida de vocês em 2020, ou quase toda, claro, né? aquilo que vocês podem mapear nesse momento, agora vocês estão prontos para fazer o que eu vou falar agora na dica de número 2. Dica de número 2. Como montar o seu planejamento. Gente, isso aqui é fundamental. Ninguém faz uma boa preparação para nada se não tiver um bom planejamento. Eu vou te dizer mais, hein? Eu sei que a maioria de vocês vai fazer pela primeira vez na vida um planejamento semanal. Eu posso garantir que muitos de vocês vão continuar fazendo isso pro resto da vida. Porque isso ajuda demais né, na sua eficiência, tudo bem? Assim vocês vão conseguir performar cada vez melhor. Então vamos lá. Hora, agora que você já sabe mais ou menos como é a sua semana, você organizou ela ali, você vai botar isso no papel. Então você tem que organizar realmente cada dia da semana o que, que você vai estudar, mas veja bem, quanto mais detalhado é esse planejamento, melhor. Então estabelecer o horário que você vai acordar, estabelecer o horário das suas refeições, estabelecer o tempo de descanso, sim, todo mundo precisa descansar, tá? Estabelecer ali o tempo da sua atividade física, lembra? A hora que você vai dormir, tudo isso é importante. Quanto mais detalhado, mais fácil você cumprir e não procrastinar. Sabe o que é procrastinar, né? É ir deixando para depois. Não, daqui a pouco eu começo a estudar. Daqui a pouco eu começo a estudar. Quem não fez isso? Quem não fez? Eu fiz. Então é importante colocar a hora que você vai começar e a hora que você vai terminar cada uma das matérias que você vai estudar naquele dia. E nesse momento, você tem que ser muito verdadeiro. O que é isso? Eu não posso mentir? É, não pode mentir para você mesmo. Tem gente que fala assim, não, esse ano eu vou estudar muito. Eu vou estudar seis horas por dia. Mas não é tão simples, né? O hábito de estudar é algo que você vai conquistar. Né? Você começa estudando um pouco, vai aumentando, vai aumentando sua concentração, né? porque não é simples. Imagina, quem nunca estudou acha que vai conseguir ficar sentado por horas estudando? Não vai, é humanamente impossível. Você precisa condicionar a sua cabeça. Então é muito importante que você seja muito honesto na hora de fazer o seu planejamento. Comece com um planejamento menor, cumpra esse planejamento, ó, fique feliz e a gente vai aumentando esse planejamento ao longo do ano. Tudo bem? Inclusive, eu vou fazer uma dica sobre isso já, já. Mas se ficou alguma dúvida em você sobre como montar um planejamento, um cronograma de estudos, clica no card aqui em cima, que vai ter um vídeo para te explicar detalhadamente como fazer um cronograma de estudos desde o início. Dica de número 3. Ajustes constantes serão necessários. É isso aí, né, gente? Claro, a nossa vida ela não vai sempre funcionar toda semana do jeito que a gente imaginou. Não é verdade? A gente vai ter imprevistos, por exemplo, a gente tem mudanças de planos, ah, eu estava fazendo academia, não, não gostei, eu vou mudar, eu vou fazer natação, eu vou jogar vôlei, né? Então você vai fazer mudanças ao longo da sua vida, isso é muito saudável, né? Ajustar a sua vida para as suas necessidades, para aquelas coisas que você achou melhores para você, só que isso consequentemente vai gerar também a necessidade de você ajustar o seu cronograma. Beleza? Inclusive, vai uma dica importante aí, a dica dentro da dica, que é você separar no teu planejamento, no seu cronograma, um horário para imprevistos. Ah, Xuxa, como assim? Como é que eu vou saber se é um imprevisto? Não, não é isso que eu quis dizer, você não sabe o imprevisto que vai ter. Mas você deixa, por exemplo, sábado à tarde livre para a reposição de algum estudo que você não pôde fazer por conta de um imprevisto. Vou dar um exemplo muito comum, aniversário de um familiar seu você não pode faltar. Gente, você não vai faltar o aniversário do, da sua mãe, do seu tio, do seu irmão, uma pessoa próxima, você tem que estudar história, história, né? Você vai no aniversário e vai pegar esse horário e vai jogar lá naquele horáriozinho coringa, eu gosto de falar horáriozinho coringa, que você reservou para esses imprevistos, perfeito? Então esses já são ajustes muito importantes, mas tem um outro ajuste muito legal que você tem que fazer também, que é conforme o seu desempenho nas áreas do conhecimento. Então você está sempre estudando, Vai fazer muitos exercícios, a gente vai falar sobre isso também. E fazendo exercício, você vai descobrir se você está indo melhor ou pior naquelas áreas de conhecimento. E pode ser que você tenha que fazer ajustes no tempo de estudo de uma disciplina ou de outra. Ah, eu estou aqui... Bom, não surgiu um tempo maior de estudos, então eu vou ter que substituir. Eu estou muito bem em história, mas estou muito mal em matemática. Então eu vou diminuir um pouquinho de história e vou aumentar um pouquinho de matemática. Esses ajustes também são fundamentais para quê? Para que a gente chegue muito bem em todas as áreas de conhecimento e na redação até o final do ano. Dica de número 4. Defina como você vai estudar. Gente, isso aqui é outra coisa muitíssimo importante. Vocês sabem que num ano como esse, onde vocês vão estudar muitas horas, vão se dedicar bastante, vão precisar de uma disciplina gigantesca para poder cumprir todo esse planejamento, esse cronograma de estudos que vocês montaram, é fundamental que o ambiente no qual você vai estudar, você se sinta extremamente confortável é plenamente capaz de estudar, entende? Por exemplo, aqui, eu estou aqui nesse cantinho maravilhoso que eu montei para eu estudar, que é a minha escrivaninha, com o meu computador, alguns livros de referência para mim, uma iluminação boa, uma temperatura agradável, né? um silêncio que me permita me concentrar, isso tudo é muito importante. E a gente sabe que cada um de vocês tem um desafio para poder conseguir construir esse espaço. Eu tenho muitos alunos que falam assim, poxa, Pele, às vezes eu vou para a biblioteca que tem próximo à minha casa para poder estudar ali, porque é o único ambiente onde eu senti né, um silêncio, né, uma, uma conjuntura favorável para que eu pudesse me dedicar. Eu falo, tudo bem. Claro que é muito legal quando você tem dentro da sua casa essa possibilidade, não é verdade? Porque as pessoas falam assim, poxa, mas à tarde, Pele, lá em casa é impossível estudar, porque tá minha mãe com meu irmão mais novo, com não sei o que, eu não consigo estudar. Então isso é um problema, então você na hora de fazer o seu planejamento, o seu cronograma, você tem que saber qual é o melhor horário que você tem para poder estudar em casa ou talvez, como eu falei, buscar um local, buscar um outro ambiente que possa te facilitar para que vocês consigam estudar bem. Porque confia em mim, às vezes é um detalhe, é uma coisa que você, é assim, ah, não, ah, não tá legal, mas eu vou tentar assim mesmo. Nosso grau de absorção, ele vai sendo né, dificultado, vai sendo diminuído por conta dessas questões. Pra você tem uma ideia, a gente aqui no Descomplica te tem o JEP, que é o Guia do Estudo Perfeito, onde o professor Eduardo Baladares, faz várias aulas para vocês justamente falando sobre isso, sobre como se preparar para uma aula, como se portar durante uma aula, depois da aula, a questão dos exercícios, motivação, concentração, disciplina. Nossa, isso vai modificar completamente a visão que você tinha sobre a arte de estudar. Porque essa é uma grande verdade, o como estudar é uma ciência. Né? E você precisa descobrir novas técnicas, e você vai descobrir isso aqui no Descomplica com o JEP, o Guia do Estudo Perfeito. Dica de número 5: comece a estudar. Pois é, até porque, olha só, tudo isso que a gente falou aqui, você só vai saber se está funcionando mesmo, se está ajustado, se está corretinho, se está o melhor para você, Pra você começar a fazer. É só na prática que a gente vai vendo se a gente fez um bom planejamento. Não é verdade? Se a gente programou perfeitamente a nossa semana. Então vai ser no dia a dia que você vai descobrir se as coisas estão ajustadas para você. Ué, meu, e aí, mas eu descobri que não ficou legal, tem coisa que não estou tá, não rendendo bem, aquele horário eu não estou conseguindo estudar, não tem problema. Lembra daquela outra dica dos ajustes serão necessários? Você vai ajustando sempre que sentir necessidade de, uma, né, de um novo modelo de planejamento, de um novo cronograma de estudos, perfeito? E é muito importante que você alinhe isso, é muito importante que você saiba exatamente como da forma que você vai se preparar. A gente aqui, nós do Descomplica, estamos tão focados nesse 2020, nós montamos planos específicos de estudos para você. Então, se você é da área de econômicas, tem um planejamento para você. Se você é da área de humanas, se você é da área de biomédicas, da área de exatas, nós temos um plano específico para você. Olha que legal. Então, vamos fazer uma coisa, Clique aqui no link na descrição desse vídeo. Que você vai dar uma olhada em todos os planos que o Tiobliga montou para você, para você saber, para você descobrir qual que melhor se adequa aos seus objetivos para 2020. Porque nós estaremos com você até a universidade, beleza? Valeu, galera! Olha só, adoro sempre passar do plantão aqui, então espero estar nos próximos plantões com vocês. Então aproveita essas dicas aí para vocês se organizarem, se planejarem e começarem a estudar, ok? Sempre quem começa mais cedo, obviamente, termina melhor preparado. Tá bom? Não precisa ser da matemática pra fazer essa equação aí pra vocês. E não deixa de seguir a gente em todas as nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Se inscreve aqui no nosso canal do YouTube e fica atento a todas as dicas que nós damos ao longo do ano. Valeu, galera! Bom, bom 2020 e um excelente Enem pra gente. Legal que você sempre fala assim. Um sorrisinho é o, é o sorriso do editor. Não tem papo do editor, do, do Hans. Eu gostava do olhar de gavião. Lá no 10 segundos era sempre olhar de gavião. Então eu falei olhar de gavião, era o corte. <risos>